Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um Chá com Alfinho. O jogo tá acabando e as entrevistas continuam. Hoje nós entrevistamos ele, que é o nosso F6 do jogo, tem 24 anos, mora em Recife, Pernambuco. Nias Júnior, também conhecido como JJ, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Ou boa... bom dia, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo isso é. daqui. É. É. Boa. <risos> Gente, como vocês sentiram, vão sentir muita falta, não tem mais plaquinha, porque todo mundo cagou para plaquinha, entendeu? <risos> e esse negócio tava me sabotando, eu não tava deixando a plaquinha aparecer, então eu aboli a plaquinha. Bom, antes da gente começar a conversar sobre a trajetória do JJ e, enfim, um pouco de como tá essa reta final do jogo... Não deixem de já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Gente, é importante, façam isso para o canal crescer, de verdade, assim. Eu sei que parece coisa de blogueirinho e tal, mas façam isso para o canal crescer, vai ser legal. J.J., é, você é um completo novato no mundo dos jogos, você já, tinha, já acompanhava alguma coisa, qual que é a sua história de entrada no mundo dos jogos? Certo. Uh, eu conheci Survivor antes de conhecer essas adaptações virtuais do jogo. Então, acho que por volta de 2013 e 2014, talvez, eu comecei a acompanhar o programa da CBS, o tipo a versão original do programa, e aí e... eu fui atrás das outras temporadas. Eu comecei assistindo South Pacific, depois eu fui para seguir com One World, e daí eu quis conhecer, tipo, o programa inteiro, que as primeiras temporadas e tal nisso depois de muito pesquisar eu achei a página a época eu acho que era a Survivor Downloads que reunia uh, os links para tipo todas as temporadas e coisas do tipo e aí quando na quando eu cheguei nessa página foi na época da que o que a moderação do VD estava divulgando a Irlanda divulgando as inscrições de Irlanda oh. há muito tempo e aí tipo uh, eu fui Tipo, eu comece, continuei a assistir o programa, mas e fiquei no, no, no mundo dos jogos. Assim, como plateia. Eu sempre fui muito calado, acho que eu nunca. assisti Irlanda e Alemanha inteiras, assim, acompanhei, mas não interagia, simplesmente lia tentando entender o que, que era legal. aquilo. De massa. É, depois, depois, uh, fiquei no grupo desde então, mas aí eu me distanciei um pouquinho. Eu acho que eu cheguei a fazer... Eu não sei se a moderação tem essas informações ainda, mas eu acho que eu cheguei a me inscrever em Tuvalu. É, e desde então... Mas aí, tipo, depois de Tuvalu, não fui chamado, obviamente, e dei uma afastada. Eu não, tipo, voltei, a não continuei a acompanhar, mas também não saí dos grupos. Esse ano, tipo, quando ano, finalzinho do ano passado, quando Tortuga foi anunciada, Bateria com o meu período de férias, bateria com um período tranquilo de faculdade e de estágio, então eu fiz assim, ah, vamos tentar. Tipo, eu já conheço há tanto tempo e vamos ver o que. É, vamos ver se dessa vez vai. E foi, né? Tipo, caí aqui, terminei no F6. Acho que valeu a pena. Ah, que legal. Nossa, adorei essa história. Viu você, plateia, quietinha, que não fala nada, que acompanha o jogo há um tempão. A gente sabe que tem muitas pessoas assim, muitas pessoas que acompanham só de, de passagem, o jogo, que não ficam comentando. Primeiro, se sintam à vontade para comentar. Acho que vocês vão fazer amigos e vão uhum. se divertir se vocês é, começarem a comentar. E segundo, assim para quem está nessa posição, se inscrevam e venham ser o próximo VD. Quem sabe vocês vale vão estar numa temporada aí e fazendo a história de vocês acontecer também aqui no, no Salvador VD. JJ, a sua Foi. frase... De destaque no seu perfil Eu acho que ela é, Tem muito a ver com você uhum. Que você colocou Social, social e mais social Survivor não é um jogo solo é, Primeiro eu queria dizer assim Que eu concordo absolutamente com você Acho que normalmente Quem tem um jogo muito social Tende a ter um jogo um pouco mais subestimado né? Isso tanto no programa Quanto na uhum. a, no, no, no BD também No, no, na, na, no virtual mas eu acho que é um fator muito importante, e eu acho que foi muito importante para você. Você concorda com isso? Sim. Uh, eu quero separar essa frase de apresentação em dois trechos. Primeiro, o social, social, social. Uh, eu acho que desde a minha inscrição, eu não, eu não me, tinha me proposto com a inscrição a uma postura mais estratégica, e sim uma postura mais social. Eu tinha consciência que era a forma como eu melhor conseguiria lidar com o jogo. Eu acho que é o aspecto em que eu, assim, eu tinha uma noção prévia de que eu melhor conseguiria dominar e assim foi feito. Mas de qualquer forma, eu acho que vale comentar o social na tribal e o social na merge, que aí acho que a gente já tem alguns erros muito mais sensíveis. Depois a gente fala o Survivor não é um jogo solo. É, dentro da da Calico ou da Calico, eu acho que eu estava, eu tinha um social muito mais funcional. É, eu consegui me colocar eu, não, eu nunca tive um jogo de muitas alianças, mas eu tive um jogo de alianças certas, da forma como a Tribal foi sendo desenhada. Então, uh, e eu acho que isso vem muito dessa minha abertura com as pessoas, essa minha, acho que foi até o Edu que comentou da minha disponibilidade, da disponibilidade que eu mostrava em interagir, em socializar mesmo com, a, com todo mundo que estava na Tribal. Uh, e isso, tipo, me, me permitiu ficar numa posição relativamente confortável. Confortável no sentido de saber o que estava acontecendo, saber o, o desenho da tribo. A gente chega na merge, numa situação completamente desfavorável, e aí eu acho que tem um fator que eu ainda não, que eu não tinha nem, nem comentado nos questionários, que é, eu já estava muito mais cansado, eu já estava muito mais estressado, uh, e ali a gente sabia que era uma posição extremamente complicada de ser revertida. E aí eu já não tinha mais toda aquela digamos aquela aptidão para construir um social com muito cuidado. O gás então, alguns... né? que era que Exato. você ia precisar, assim, né? Exato. Algumas pessoas até comentaram comigo assim de tipo, estão falando que você tá com uma postura muito mais agressiva do que era esperada, que tu tá muito mais Tu tá quase tipo entre o agressivo e o arrogante Não era a intenção, mas aí eu reconheço que já era o erro Um erro no sentido de tá faltando aquela leitura de como interagir bem com as pessoas. Tu como interagir bem com cada pessoa, né? Porque é, eu acho que é essa que é a chave, né? Exato. Porque, o, o jogo social, ele, ele é mais sobre você saber conversar com todas as pessoas individualmente uhum. do que você só ser uma pessoa simpática, né? Assim, Exato. E é. uh, uh, uh, eu acho que essa coisa do sempre de como interagir com cada pessoa sempre foi a minha assim com, interagir individualmente com cada pessoa sempre foi a minha proposta porque eu interagia muito melhor nos privados tipo o chat um a um do que nos chats grupais eu sempre tive um problema muito grande de estar tá nos grandes tipo grupo da tribo vá vamos brincar de alguma coisa eu sempre era mais calado eu sempre meu rendimento de conversa meu meu rendimento de leitura de jogo meu rendimento de construir relações sempre foi melhor nos chats privados e tu comentou uma coisa bem interessante, que é o jogo social frente ao estratégico, ele sempre tende a ser subestimado. Eu ouvi isso de algumas pessoas do júri uh, que disseram que me, me falaram que se eu tivesse chegado se eu tivesse alcançado o FTC, eu teria que explicar muito mais uh, do que uma. Eu teria que me explicar muito mais do que pessoas que tiveram jogos mais estratégicos, ou posturas mais expostas. Então eu concordo também com, esse, com essa tua observação. É. Enfim, eu acho que isso é um, é um problema, porque eu acho que, é, enfim, eu já vou chegar lá, porque eu vou te fazer uma provocação daqui a pouco, mas eu acho que os, os três pilares do, do jogo, eles são igualmente importantes, uhum. e se você tem a característica de se destacar muito em um deles, isso não pode ser visto como um defeito, sabe? Isso, uhum. é, uma, isso é a sua característica como jogador, e se você conseguiu fazer ela ser eficiente a ponto de você chegar na final e, e merecer ganhar o jogo, eu acho que não, não cabe muito questionamento. É claro que quando você vê uma pessoa que consegue... É, Equilibrar é, os três. Ter os três fatores muito bem equilibrados, é claro que é um jogo que enche mais os olhos. Sim. Mas, enfim... Eu também não acho que um jogo só estratégico... Às vezes, o jogador que é só muito estratégico é um jogador que chega é, sem o júri na mão dele, né? Que não consegue... É, <risos> né? Que o júri está odiando esse cara. Mas, enfim... É, você... só, só complementando, Nossa. desculpa interromper, é, o segundo trecho do, da frase de apresentação é o Survivor não é um jogo solo e aí eu acho que é assim é o que me entrega por completo em tortuga. Eu acho tipo eu quando eu, eu me percebi numa aliança muito boa com, tipo com pessoas que eu gostaria de ter comigo da, dali para frente foi o meu jogo. É, eu já não eu já não estava mais jogando somente individualmente, eu estava jogando com eles. Então, assim, tudo era pensado em aliança, pelo menos da minha parte. Tudo era pensado em conjunto, tudo era decidido em conjunto. Foi, de fato, um jogo que não era mais sólido, não era eu por eu mesmo, sabe? Sim. É, e, aí eu acho, e aí, eu acho que é, é, tipo, é uma frase que resume bem tudo que eu tentei fazer aqui, de Sim. qualquer forma. É, é porque pra... eu acho que, assim, é, é mais fácil você convencer uma pessoa a fazer uma coisa que é, vai beneficiar ela também, né? Eu acho uhum. que é aí que entra o, a coisa do, do jogo coletivo. Quer dizer, você uhum. tem que pensar no seu bem, mas é mais fácil você convencer uma outra pessoa a fazer o que é bom para você, se for bom para ela também, né? Exato. É, é, então, é, então entra a, a parte do jogo coletivo. Agora, o que eu queria te perguntar era assim, você falou que você acompanhou a Irlanda e a Alemanha bem e depois você deu uma afastada. Uhum. Mas então você tinha alguma noção de como o jogo funcionava. E você é, apostava no seu jogo social. Quando você entra no jogo, o, o, o tanto de social que você tem que fazer, o jogo exige de você nesse aspecto, Tá dentro da sua expectativa ou tipo você achou que foi muito mais? Você ficou o jogo te consumiu mais do que você estava esperando? Uhum. Uh, eu já esperava ser consumido ao extremo. Assim, eu eu queria eu quis jogar essa temporada porque eu bateria com um período que eu estaria completamente afastado da faculdade e foi exatamente Legal. isso que aconteceu. Uh, primeiro Acho que primeira semana, todo dia eu tava indo dormir às quatro da manhã, uh, assim, uh, e desde então foi, a, tipo, eu acho que eu, eu eu deixei de fazer muita coisa para estar tá me dedicando ao jogo. Tipo, eu atrasei muita coisa do estágio, tipo, uh, meu rendimento fora do jogo em tudo caiu muito e era o que eu esperava que acontecesse. Extremamente estressante, extremamente desgastante, extremamente cansativo, mas valeu a pena porque de qualquer forma foi algo que eu me propus. Eu sabia certo. que poderia ser assim, então que seja. É desgastante, mas dois dias depois que você sai, você já tá morrendo de saudade já. Né? Sim. Amigo, então vamos lá. Você falou do social, você falou do estratégico, vamos falar um pouquinho do físico. Então. <risos> que... O que que acontece, amigo? Uh, antes de mais nada, assim, uma coisa que fique clara, que eu acho que já apareceu até em outros chat. A Calico nunca boicotou prova nenhuma. No dia que a gente quisesse boicotar uma prova, a gente ganharia. Certeza. Não tinha como. <risos> não tinha como. Uh, e pra mim, uma pessoa que resumiu tudo muito bem foi o Bibito. Ele disse, virou até título do episódio quando ele disse, não é o que falta na Calico, mas é o que é série na Labuse. A Labuse tinha uma combinação de pessoas assim, excelentes, excepcionais em, em provas. E eu acho que eles souberam lidar muito bem com as, digamos, as vantagens que cada... As, as habilidades de cada um em cada uma das provas que foram propostas. Uh, se tinha alguém muito bom em puzzle, essa pessoa estava nos puzzles. Se tinha alguém muito bem em, sei lá, em provas de velocidade, em provas de agilidade. Então, tipo, eles tinham um conjunto muito versátil de jogadores em provas. A Calico nem tanto. Uh, eu acho que, e assim, todo mundo em cada prova a gente teve um problema diferente. Nunca, acho que nunca houve uma eliminação que disse assim, a gente elimina essa pessoa e aí o... o o desempenho da gente em provas melhora de vez, porque todo mundo em algum momento errou alguma coisa diferente ou todo mundo, sei lá, falhou em algum ponto diferente. Mas boicote nunca houve. Sim. Bom, e aí, é... qual foi a sua principal estratégia, então? Quer dizer, queria que você falasse assim, quando começa o jogo, qual é o seu, seu primeiro pensamento estratégico para a fase tribal, quando você viu que ia ser uma tribo de 10 pessoas? Uhum. É... E depois, quando vocês começam a perder demais, assim, perder uma atrás da outra, qual, o que, que mudou na sua estratégia? Como é que você? É, qual foi o seu pensamento para você conseguir sobreviver é, dentro, com a tribo sendo dizimada? Tá. É, a, eu acho que a primeira derrota da gente, a primeira derrota da tribo, não mudou muita coisa porque era um voto muito fácil. Era um ex declarado. Tanto é que os novos ficaram na mesma chamada, acompanhando o CT, rindo, brincando e tal. Então, assim, é um CT quase que nulo em sentido de alterações de posicionamento. A grande questão vai logo para o segundo CT, que é o do Edu. Naquele ponto, a gente já, a gente já tinha percebido uh, determinadas coisas. As conversas, conversas paralelas já tinham começado a acontecer. A gente já tinha começado a entender, talvez, assim que o jogo do Edu era tô com todo mundo, mas então você não está com ninguém. E aí se forma, acho que, o primeiro grande cerne da, da Kaleco assim, se forma um F5. Uh, acho que não tem nenhum problema em estar falando isso de qualquer forma, mas se forma um, um F5. E aí, tipo, esse F5 se mostrou muito sólido. Pelo me... Se mostrou sólido, pelo menos, até a saída do BG. Que já era uma maioria dentro uhum. da tribo naquele momento, Exato. Né? Exato. Era um F5 de 9. Então, eu acho uh, de certa forma, o que aconteceu... Foi, em estratégia minha, foi: vamos solidificar esses laços daqui. Que aí, pelo menos, eu acho que foi uma, um pensamento muito efetivo. Que foi de fato o que aconteceu. Ao mesmo tempo em que o alvo permanece fora, uh, foi assim até a saída do BG. Pelo menos, que é quando o F5 se quebra. Sim, que vocês decidem eliminar a, o BG antes da Giovanna, né? Da é Giovanna, exato. Voltaremos é... a esse ponto na pergunta do seu grande, de um grande erro do jogo. Você não é a primeira pessoa que fala isso. <risos> Enfim, vou, vamos lá, vamos lá, a gente chega lá. É, eu queria saber de você agora uma coisa que eu acho que é assim: não tem jeito, é uma marca da, da temporada a, a questão da, do, do desequilíbrio entre as tribos quando vocês chegam na fusão. Uhum. É, o que, que você acha que poderia ter sido diferente para vocês se a Calico tivesse chegado com mais pessoas na, na fusão? Se vocês tivessem ganhado pelo menos umas duas provas ali no meio do caminho, o que, que você acha que poderia ter sido diferente? Tá. A gente tomou uma pergunta muito parecida de um moderador na, na, na Ponderosa, e na, a pergunta dele, na verdade, foi se a situação fosse o exato oposto. Se a Kaleiko, por exemplo, tivesse chegado em sete, uh, ou se ela abusa vinha assim em extrema minoria. Todo mundo concordou que a Kaleiko não, permanece, não permaneceria junta. Então, para te responder, eu acho que dependeria muito de quais seriam as pessoas que estariam na Da Calico que estariam na fusão. Porque assim, era um, eu sinto que era uma tribo muito circunstancial, mas era uma tribo em que permeava muita desconfiança. Permeava muita uh, Diferente da Labuze, que era um Labuze Strong, que era o tipo, vamos juntos, a Calico era Eu quero, vamos, mas não com todas, vamos. Coitado, era a Labuse Strong e o Matheus. Coitado. Ai, gente, que dó! Uh, mas... mas eu acho que é, quer dizer eu acho que pelo menos assim é, algumas relações da Labuz teriam sido testadas né Sim. eu acho que assim ai, agora essa altura do campeonato eu acho que eu já posso falar a minha opinião de relações <risos> eu fiquei enlouquecido que não teve motim enlouquecido eu achei tipo como as pessoas não motinaram como as pessoas não fizeram, com uma imunidade ainda no bolso eu acho que isso também teria mudado muito uhum. o rumo das coisas mas eu concordo com você. É porque tipo assim, é, na entrevista eu acho que é legal a gente ficar levantando essas hipóteses, mas a real é que não tem como muito como saber mesmo, né? Como teria sido? Antes, isso é complicado olhar para trás quando tu sabes o que aconteceu depois. Tipo, tu tu tem uma visão já muito viciada do, do jogo, de, de, de percepção de pessoas e coisas do tipo. É, não tem como. Se você soubesse o que ia acontecer e você tivesse a consciência que você tem hoje do passado, você teria feito o que era melhor uhum. para você ter feito, né? Não É óbvio. Uhum. Mas, mas é legal também para a gente poder né, evoluir também para os nossos próximos jogos, refletir sobre o que que deu errado, o que, que a gente deveria ter feito de diferente. <risos> é, e, e, e, quer dizer, tudo bem, você falou que se a, se a Calico tivesse chegado na, na fusão com essa quantidade de gente, que as coisas teriam sido diferentes que você acha que vocês teriam se quebrado. Os Labusers, você acha que teve alguém ali que mandou mal, alguém que deveria ter, tipo... Ter, ter quebrado a Labusa Strong, você acha é evidente que, cara, por que você não está quebrando, você é o Boron, você vai sair? Vê, é, quando tu se propõe a jogar em uma aliança de seis, tu sabe que pelo menos três pessoas não estarão no FTC. Então, no mínimo, assim, supondo um FTC triplo, tu sabe que três deles não chegarão lá. É, então... Partindo desse princípio, esse jogo de família feliz, digamos assim, não, não, não que seja um termo com a, tentação, com a intenção de uh, soar como demérito ao jogo de quem conseguiu, de quem decidiu ou de quem conseguiu essa estratégia, uh, seria errado para pelo menos três pessoas. E aí é que é está o seguinte, a gente chega na fusão, o Matheus faz, eu vou com vocês porque eu sei que eu sou o Boro. Beleza, então a gente já tinha um, um placar que seria 6 a 5, pelo menos, vamos pensar assim. Se tudo desse certo da forma como a gente imaginava. É, e aí, tipo, o Matheus se dizendo Bóron e saindo, a gente fica, outra pessoa fica na posição mais desfavorável da Labuse, pelo menos. E aí, tipo, a gente tentou tudo para que outras pessoas se percebessem nessa situação. o Vitor no chat dele comenta que, tipo, uh, ah, eles não tentaram nada. Eu tive a sensação de que eles ficaram inertes esperando que a gente oferecesse alguma coisa. Mas eu acho o seguinte, quando tu tenta quebrar uma majoritária, tu não vai tentar por aqueles que tu acha que tá no topo da aliança. Tu vai tentar com aqueles que tu sabe que tá, que estão ou que estariam em uma situação mais desfavorável. E a gente tentou demonstrar isso de todas as formas possíveis, uh, possível, hein? Infelizmente não rolou, mas assim, não foi por falta de tentativa. Não foi por falta de tentar virar placar com todas as pessoas possíveis que a gente imaginava que teria alguma mínima chance. Sim. É, então é, sim, é, é. respondendo a pergunta, então, eu acho foi, que alguém... Não foi falta de tentativa, foi falta de não. tentativa com o Vitor. <risos> não é. a tipo, em algum momento ele foi votado com, por a gente. Então, assim, é. não, a gente não via como trabalhar com o Vitor naquele momento, então não tinha sim. que... Procurar, digamos assim. É porque eu, eu, acho, eu acho o seguinte: quem está na posição de minoria da maioria tem dois caminhos possíveis. Ou sai da maioria e se une à minoria e faz uhum. um movimento, ou vai com a maioria até um ponto, eliminando o povo da minoria e depois tenta quebrar a maioria quando for a hora certa. São duas uhum. possibilidades de, de caminho que eu vejo. Quando a pessoa não está completamente acomodada, né? que a ah, me arrastem aí e me levem para o final de qualquer jeito, né? <risos> que é a terceira a terceira possibilidade que eu vou considerar aqui. Mas, tipo, essas pessoas também elas ficam numa situação complicada porque de sair de uma minoria e entrar em outra, Sim. tá ligado? É. É, eu acho que para uma minoria, de maioria, sair dessa posição e jogar com a minoria, ela tem que se sentir muito confortável de que ela não vai para a minoria dessa... da minoria, né? E aí, é, eu acho, e aí, eu acho que a gente entra no, no meio que um ciclo vicioso que rolou aqui em Tortuga. Que era, as pessoas dela La e falavam, vocês estão muito fechados, não tem... a gente não se sente confortável em jogar com vocês. Ao mesmo tempo, pelo menos aqui é uma leitura minha, eu não sei se Lia, Bibito Emerick, que, foi, que chegou junto com a gente, teve, tiveram essa percepção também, era, eu não encontrava espaço para dizer a pessoas da Labuse que veja existem rachaduras também dentro da, da Calico. Eu acho que a única pessoa com quem eu consegui fazer isso foi com a Gil, foi a pessoa a Gil Serro, foi a pessoa com quem mais me deu aberturas, que foi a pessoa com quem a gente com quem eu mais consegui desenvolver essa ideia, mas aí era meio que um jogo de portas fechadas. Eles não vinham porque eles diziam: "Vocês estão fechados vocês não vão se abrir para gente". Pelo menos eu não conseguia abrir portas em dizer, venham que talvez aqui a gente se quebre, porque eles não se mostravam disponíveis, assim, no sentido de a gente pode pensar além, sabe? É, foi um jogo muito de cartas marcadas, talvez, digamos, no sentido é. de é, passos não foram dados de nenhum dos lados. Não, e assim, e, e pelo que eu tô percebendo, principalmente conversando com vocês aqui no chá era um jogo de peças muito intrincadas, porque eu já vi pessoas falando, por exemplo, que não conseguiam fazer social com a Giovana, e aí uhum. você está falando que ela foi a sua porta mais aberta na Labuse, e aí o Vitor fala que vocês não tentaram abrir as portas, e você fala que tentaram sim, mas não com o Vitor. Então eu acho que foi também um, uma, um jogo de peças muito intrincadas que acabou não conseguindo, vocês acabaram não conseguindo encontrar uma rachadura mais, mais sólida, assim, né, para se movimentar uhum. dentro dela, né? Sim. tem um quebra-cabeça bem qual... desfuncional, no geral. Sim. Mas qual que foi a sua... Quer dizer, o seu pensamento quando você chega na, na fusão, em minoria, qual foi a sua primeira... a sua primeiro pensamento, assim, realmente, tipo, vocês sabiam quem eram os Borons da Labuse, e vocês tinham uma ideia... O pensamento de vocês era expor para essas pessoas uhum. e tentar fazê-las quebrarem? Como é que como é que era? Porque assim, nos chás que vinham da Calico durante a Tribal, o que o que estava sendo passado assim, a sensação que eu tinha era de que a Labuze estava completamente fechada a ponto de vocês não conseguirem ler a Labuze. Vocês acham que vocês conseguiam ler as relações da Labuze? Como é que era isso? Ah... Uh... Vem a Tribal, como eu disse, o Matheus flipa e ele dá algumas informações para a gente. Então, é, aí eu acho que começou a ser o ponto que a gente começa a conseguir ter uma visão mais analítica, uma visão um pouco mais clara da Labuse. Então, na, problema... tribal, é, na Tribal, realmente, vocês não tinham muitas informações sobre a Labuse? eu pelo menos não tantas assim era era bem complicado tipo imaginar como aquela tribo estava desenhada internamente até porque eles tiveram muito tempo para se recompor e se e mascarar determinadas coisas que aconteciam foi um jogo de acho que a tribal da labus é é o é, assim é o jogo dos sonhos para quem quer sair do cenário do primeiro conselho que é uma tribo já dividida Uh, mas Então, depois a Calico deu todas as chances para que eles pudessem recompor uh, relações, que eles pudessem, tipo, fechar eventuais rachaduras que teriam acontecido naquele conselho. Então, a tribal é, é muito assim, é uma tribal muito complicada de ler a Labusa, ao mesmo tempo em que é uma tribal em que a Calico está se expondo o tempo todo. Uh, votações estão mostrando relações. Votações estão mostrando tipo quem é quem está por baixo da tribo. Votações estão mostrando quando a aliança majoritária se quebra. Então isso fica muito complicado. Uh, ao mesmo tempo que a gente não lia nada, a gente entregava muito para eles porque foi uma sequência de seis conselhos. Não tem como você não entregar nada numa temporada em que não rolou uma swap, por exemplo. Uh, e aí, a gente, enfim, a gente chega no, no, na Tribal já, com esse, já nessa formação, o Matheus entregando determinadas informações no sentido de, eu acho que a gente pode seguir por esse, por esse caminho que pode dar certo. A gente tenta todos os caminhos que o Matheus apresentou. Uh, pessoas da Calico tentaram caminhos próprios, como a gente soube depois, mas nada deu certo para ninguém. Já, enfim, viemos parar todos aqui. Ah, uh, Hum. Eu acho que é isso. Não lembro se ficou alguma Você coisa... Você acha diferente. que alguma coisa poderia ter sido feita, já durante a fusão, para que vocês conseguissem avançar mais com os assim, com as pessoas que vocês realmente tinham contato? Acho que alguma coisa poderia ter sido feita, além do que vocês fizeram? Não. Eu acho que a gente tentou tudo o possível. O que poderia ter dado certo Uh, seria se eu não tivesse, assim, o, acho que eu poderia ter retardado uma eliminação da Calipo pelo menos, é se, a gente tivesse, se a gente tivesse guardado pelo menos um dos ídolos. Talvez se eu não tivesse usado o meu ídolo errado, a gente conseguiria ter um cenário, a gente conseguiria ter eliminado um abuso no conselho imediatamente seguinte. Isso daí era uma certeza. Já que Bibito tava com ídolo, e Lia usa um ídolo em mim. Então, se a gente tivesse mais um ídolo verdadeiro, a gente conseguiria, naquele momento, uma proteção tripla. Não foi o que... Assim, foi um erro de leitura de jogo na rodada passada, mas que resultou em uma outra eliminação, em uma outra baixa para a só... gente. Foi só a leitura errada ou foi medo também de... Tá. Uh, De... a gente... Ou... Você entendeu a pergunta, né? Assim, hum. foi, só, foi realmente uma leitura errada? Vocês realmente acharam que o alvo naquele momento era você? Ou, Ou tinha medo também? Você preferiu se garantir por mais uma rodada? Uh, Existia uma circunstância muito específica. que o, o, assim, no, no, no F9, pelo menos, a gente tinha uma informação que a gente julgava verdadeira de que ali Lia seria o alvo. Então, eu uso o ídolo nela. A gente... F10, então, Enfim, eu não vou lembrar as rodadas exatas. Mas Na rodada imediatamente seguinte, era um conjunto de circunstâncias muito específico, porque um ídolo daqueles veio de dobrão. Então, a gente tinha determinadas circunstâncias de uso. Uh, não fazia muito sentido guardá-lo para, pelo menos assim, do, dentro do que pareceu, o que eu quero dizer no final das contas é parecia um uso muito correto, parecia ser a melhor opção da gente. Uh, mas, no final das contas, a gente, a gente sabia que um de nós sairia naquele, naquele cenário, no, no CT que ali saiu, mas, de qualquer forma, não, o que sempre soou era, certo, a gente está no fim do túnel, assim, não tem, não tem o que fazer para além disso. Então, vamos tentar no mínimo, com os ídolos, mas a gente já sabia que seria um resultado, mesmo com os ídolos, que seria um resultado negativo. É, eu sei bem como é que é, eu, eu acho yeah. que... É, é, cara, quando você tem o poder na mão, mas você não tem a informação que você precisa, é uhum. sorte. Uhum. É um pouco de sorte também, né? E assim, é, eu não sei, pela leitura que todos vocês me passaram até agora, pelo que eu tô lendo da temporada, Realmente, vocês não tinham as informações que vocês precisavam da Labuse e não fazia sentido para ninguém da Labuse passar essas informações para vocês. Exato, exato. Né? Já tinha assim, para eles fizeram uma F3 sólida, Então, quer dizer, é isso, né? Foi, é, é, essa é a explicação para o desperdício de poderes que foi assim... Absurdo. <risos> Surreal, né? Meu amigo. <risos> Olha, você pode ter certeza que eu entendo a sua dor. Se tem uma coisa que eu entendo nessa vida de <risos> é jogar poder no lixo. Ah, ah. E no meu caso, pelo menos assim, dói ainda mais, porque montar o Dinossauro do Ídolo foi um trabalho gigantesco. Foi um trabalho, assim, de horas. Então, usar errado, além do desperdício do poder, tem o desperdício do trabalho também. É mais complicado ainda. Sim. Bom... Agora, então, a gente chega na reta final de verdade, assim, né? A gente provavelmente vai caminhar aí para um F3, talvez F2, uhum. F4. Aparentemente não pode mais, né? Se, se as pessoas falarem a verdade <risos> aqui no, no, no, no chá. Mas você acha que nesse momento há cinco pessoas que estão no jogo. tá cada uma olhando para o seu próprio jogo? Ou você acha que ainda tem gente ali que está fiel ao aliado? Eu gostaria que cada um estivesse aliando para o seu próprio jogo, mas eu acho que tem gente que tá numa vibe muito de Eu vou com os meus aliados. Independente do que venha a significar uma derrota no Conselho Final, mas eu acho que tem muita. tem uma. tem pessoas que ainda estão segurando esse pensamento, que ainda estão defendendo esse, esse argumento de jogo. Se é correto ou não, eu espero que eles possam defender no, no conselho, nos respectivos discursos. Mas eu saí com essa visão, pelo menos. Você acha que foi correto para as pessoas? Foi o melhor para o jogo das pessoas eliminar você naquele momento, no momento que você foi eliminado? Eu acho que uh, se eles pensaram que... Uh... Eu seria um calico forte perante o, o júri, que isso era algo que eu nunca entendi. Porque, assim, a gente tinha quatro juros A gente tinha quatro jurados da calico já na, na, uh, em suas respectivas posições, três dos quatro que foram outraídos ou excluídos. Essa foi uma resposta muito sincera que eu dei num dos conceitos que me foi perguntado. Então, assim, eu não sei se eles realmente acharam que eu tinha, um, um, que eu tinha excelentes condições de uh, conquistar essas pessoas. Eu tinha minhas próprias dúvidas sobre isso. No sentido estratégico, no sentido de ser a maior ameaça do jogo, eu acho que não. Então, entendo o ponto de vista deles, mas eu acho que talvez tenha faltado olhar um panorama geral. Mas, de qualquer forma, respeito a decisão que eles preferiram tomar. Sim. Você acha que ainda dá tempo da gente ter alguma surpresa ou não? O jogo vai caminhar para o que tá... porque vocês, quer dizer, para quem está por dentro do jogo, está esperando o uhum. que vai acontecer. Você acha que a gente ainda pode ser surpreendido? se rolou alguma surpresa, quem sai surpreendido sou eu, na verdade. É, eu, não, eu realmente não imagino algumas possibilidades de que cenários mudem, assim, mudem de uma forma muito drástica, sabe? Eu acho que na verdade já houve uma chance disso acontecer no f e não rolou, também não acho que as pessoas Vão mudar de raciocínio, assim, gente tudo bem, a gente tem um break de uma semana e talvez as pessoas tentem uh, repensar estratégias, repensar posicionamentos, repensar favoritismos, repensar coisas do tipo. Mas não sei se vai ser suficiente para que a galera repense quase que uma ideologia de jogo que tão, tem, tem sido defendida dentro dessa temporada. sim Bom, JJ, conta pra gente então, você já deu uma adiantada, eu já imagino o que, que vai ser. <risos> Mas conta para gente... Primeiro, a gente vai ter de no Encontrão? Estou tentando, mas assim, as companhias ah. aéreas não estão ajudando. Nós <risos> estamos fazendo o possível para que... Tomara tem que, que rola. A a companhia aérea, a gente dá jeito, vai dar certo. <risos> Queremos G&G no Encontrão. Quando você é bom, então, eu já estou considerando que você está lá no Encontrão. Quando você estiver lá no Encontrão, sentadinho com seus amigos de tortuga e comigo invadindo a foto, como eu fiz com o pessoal de Romênia, quando aconteceu essa história, é engraçada, quando aconteceu o, o, o Encontrão Logo Depois de Romênia, que foi o primeiro, a primeira temporada que eu fiz o chá, o pessoal de Romênia se juntou para tirar foto e eu tipo, saí correndo, enlouquecido com a minha caneca, para tirar uma foto, <risos> adindo a foto de Romênia, tipo, momentos da vida da gente. Enfim, é, beijo pessoal de Romênia que vai assistir o chá. É... Quando você estiver sentado com, com o Povo de Tortuga, qual vai ser o, o seu fantasma? O que, que vai te assombrar no jogo? Tá. Eu acho que tem dois momentos, os dois eu já falei de certa forma. Primeiro, a eliminação do BG. Acho que o importante é frisar o seguinte, dentro do, das circunstâncias em que ela ocorreu, parecia a decisão correta. Mas, a partir do momento em que o jogo caminha e, óbvio, depois que a gente sai, que a gente tem uma visão e um, um panorama muito mais claro, a gente percebe que foi uma decisão errada, no momento errado, pelos argumentos errados, com base somente em paranoia. É, ó, dentro do jogo, é claro que tu não percebe que tudo em base com base em paranoia. Mas, assim, talvez, eu concordo com o que o Emerick disse, eu concordo com o que a Lia disse. Se a gente tivesse mantido o BG naquele conselho, talvez a gente conseguisse alguma coisa diferente. Uh, então esse foi, é, assim, é um grande fantasma, eu acho que não é um fantasma só meu, é um fantasma da tribo, no final das contas, é o fantasma da aliança, no final das contas, e o segundo é o erro do ídolo, assim, uh, de novo, foi, com, foi um ídolo desperdiçado com base em informações, dentro de circunstâncias que pareciam corretas, mas que se mostraram completamente infundadas. Então, uh, não tinha porquê uh, ter feito o, o, o uso do ídolo naquele momento, sendo que na rodada seguinte ele seria muito mais importante. Sim. E é porque, assim, não tem jeito, às vezes o medo toma conta mesmo e você prefere se proteger para ter uma, uma rodada mais de respiro, uhum. você pode ganhar a prova, você pode, né? Muitas coisas podem acontecer também. Você tem que contar com vários elementos que não são garantidos também, é, é, eu entendo quem usa ídolo, assim, nessas circunstâncias. Agora, quando eu penso na eliminação do BG, agora que eu já tomo mais um pouco mais livre para fazer comentários, é... eu fico pensando, cara, o BG tava numa aliança com vocês, que bem ou mal, ele ia, ele ia seguir, quer dizer, eu acho, né, pode ser que eu tô completamente enganado, mas eu acho que ele ele poderia seguir com vocês, era muito mais fácil o BG seguir com vocês do que a Giovanna, que nunca esteve com vocês. Né? É, e que a Giovana ia ser o Mateus de vocês, né? Eu é, acho. Assim, a a leitura que eu tenho é que a Giovana ia sair correndo Para pra, pra Labuzzi. É, assim. é. Foi uma falta de racionalização de ação tão grande que a gente tira o BG para na rodada seguinte tirar a Giovanna. Então, assim, fal, foi, foi um, uma perda de foco muito grande. Foi uma decisão, acho que focada naquela rodada, com base em paranoia, mas a gente esqueceu de olhar para frente, a gente esqueceu de olhar, a gente esqueceu de analisar, na verdade, o que viria depois. E aí, assim, é o, eu acho que é o grande fantasma da aliança, no final das contas. Mas também eu acho que, bom, a paranoia. Para tentar dar uma, um acalento para vocês, <risos> eu acho que a paranoia não se cria à toa também. Naquele momento, vocês tiveram as razões de vocês para desconfiar do Bibito e para eliminar o, o. Bibito não, mentira, o Bibito não no o jogo. <risos> para eliminar o BG e para tomar aquela decisão naquele momento. Eu acho que. É, agora, né, com essa distância toda, olhando para tudo que foi o jogo, é muito fácil olhar para trás e falar que Exato. não devia ter feito aquilo. Né? Mas naquele momento, vocês tiveram os motivos de vocês, eu tenho certeza disso. Bom, vamos para o nosso último quadro, Las Tortugas. Você já sabe como é. Temos apenas cinco números agora, então você vai falar mais da metade. Vamos ver quem escapa da, da, da metralhadora do, do JJ. Pode falar seus três números. Tá. Tá. Uh... Um, três e quatro. Bibito, Leonel e Lucas. As meninas escaparam. <risos> tá bom. Uh, vou começar pelo Leonel, tá? tá. Uh, Leonel, eu digo que ele é inerte. <risos> <risos> eu amei! Ai, gente, eu amei. Puta, mas eu adorei. Hum. Uh... Você vai disparar ou vai fazer algum comentário sobre? Chegar no FTC nem sempre é o suficiente para você dizer que. Tá, peraí. Chegar no FTC não é suficiente. É necessário contar uma boa história lá. Acho que isso é, isso é bastante. Muito uh, bom. Lucas, eu digo que ele é presunçoso. Aí eu prefiro deixar assim. Tipo, não quero, não entro em detalhes. Uh, e o Bibito? Bibito? Eu acho que o Bibito, eu posso dizer que é uma pessoa muito querida, por mim, pelo menos. Uh, eu não sei a experiência que outras pessoas tiveram com ele, se foi perto da que eu tive, Mas, assim, é uma pessoa que eu, acho, eu espero tirar do jogo e levar para vida, porque eu não teria nada... Nada contrário a esse pensamento, no final das contas. Uh, eu acho que querido é um adjetivo que eu resumo completamente, assim, minha visão, pelo menos. Muito bem, então temos é, Leonel Inerte, Lucas Presunçoso e Bibito, querido. Acho que dá para a gente tirar algumas conclusões aí, mas eu vou deixar o cast <risos> fazer isso por conta própria. É, tá, e agora você conta para gente... Agora, imaginando que seria um F2, né? Uhum. Temos só cinco. É, qual é em que ordem eles vão ser eliminados? Eu fico muito em dúvida numa possível ordem entre Lucas e Bibito. Mas eu, como eu já tinha dito, que eu acho que o jogo vai seguir um caminho muito óbvio, digamos assim. Eu digo que sai Bibito, sai Lucas e Leonel fica. Pelo menos fica até a saída deles. Eu chutaria uhum. esse cenário. Então, vamos lá, Bibito saindo, depois Lucas, depois Leonel, vamos ver se a gente não tem surpresas, então. dj Será que vem aí? Será? É... Bom, agora a gente chega no momento em que você, se você tiver alguma coisa ainda mais para comentar do jogo, você pode ficar à vontade, se não, você pode dar o seu recado final, mandar o seu beijo para as pessoas, uhum. é isso. Assim. Acho... Antes, primeiro, eu agradeço. Eu já falei isso, acho que no meu último questionário, eu falei isso na minha mensagenzinha de despedida no, do chat da tribo, mas eu agradeço a, a quase todo mundo pela experiência muito boa. Ah! <risos> eu uh... eu amo agradeço, e... agradeço também a moderação, porque eu já já conhecia Survival ou Survival VD pelo menos há um bom tempo e finalmente rolou a oportunidade. Não me arrependo de nada. Acho que, mesmo sabendo quão estressante é, quão desgastante é, eu faria tudo de novo, porque foi uma das melhores experiências que eu já tive. Conheci pessoas que eu, óbvio, não conheceria em nenhuma outra situação. Me aproximei de pessoas que eu jamais pensei que assim seria possível. De... Foi um jogo de muita surpresa. Foi um jogo que me fez abrir a cabeça. Foi um jogo que me fez repensar como assistir Survivor no final das contas. Acho que eu, eu saio muito feliz com tudo que rolou. Não rolou a vitória, não veio o FTC, mas eu saio muito tranquilo e assim. Valeu a pena. Eu acho que essa é a expressão que resume tudo. Valeu, valeu. Ah, muito a pena sim. tudo aquilo que aconteceu até agora. Calma, foi só a sua primeira experiência. Tem muito jogo ainda pra <risos> você jogar, tem muita final ainda pra você chegar. Calma. Calma, mas assim, daqui a um ano, pelo menos, que é, até lá, jogo virtual é um gatilho. Eu já, eu já ouvi <risos> essa história muitas vezes pra eu levar ela a sério. Eu. <risos> Amigo, é isso. Eu, eu te agradeço também pelo, pela companhia aqui, pela entrevista, foi uma delícia, foi super divertido. Eu acho que você fez uma trajetória muito legal, acho que vocês realmente lutaram, sabe? Acho que é isso que é importante. É, não é fácil chegar na, na, numa fusão, numa, numa situação tão desfavorável. Vocês fizeram o que vocês acreditaram que tinha que fazer, é importante, é isso. É sair do jogo com a sensação de que você fez o que estava ao seu alcance, cumpriu, fez fez aquilo, o jogo que você acreditou e sair feliz também, assim, sabe sair com, com, com, com a alma leve, com as relações que você fez, que eu tenho certeza que foram muitas, que a gente já ouviu falar bastante de você aí pelo, pelos outros colegas, então é isso, parabéns pela sua trajetória, Obrigado. É, espero que a gente se te veja aí logo em outros jogos, está falando que vai demorar um pouquinho, mas vamos ver Prefiro esperar, o tempo vai dizer Se vem aí ou se não vem aí E para vocês que estão assistindo a gente Está acabando, daqui a pouquinho tem chá com os finalistas Estou ansioso para conhecer quem são A essa altura, para mim, já não tem mais essa de Ai, ah, meu Deus, eu, é, podia ser tal pessoa não podia Eu acho que quem está ali tá fazendo o jogo que acredita Boa sorte para os cinco finalistas Tenho certeza que é, vocês estão fazendo o jogo que vocês acreditam e é isso, sucesso para vocês. Eu tenho uma boa história para contar. Sim, é isso. É... Então, é isso, gente. Um beijo para vocês. Aguardo o próximo eliminado, Porque afinal está <risos> chegando. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.